Amanhã é quarta-feira Estamos aqui nos deslocando Para Para ir ali uma caçada de mel Com os amigos ali da ilha do Pinto Que minha querida negra Vitória! tá Bem pessoal, nós estamos chegando aqui na ilha onde hoje nós vamos estar colhendo mel de abelha hoje Nós viemos aqui a um convite para colher o mel de abelha que vocês a beleza aqui da ilha olha como um, uma, uma ilha aqui nas mediações do rio Jaguaribe uma ilha muito linda ó. tirão de água aí vocês podem acompanhar como é muito lindo e a gente está aqui hoje nessa quarta-feira eu, a minha esposa, a Vitória estamos aqui também com os familiares aqui da que moram aqui na ilha muitos cachorros e daqui a pouco nós vamos estar tá aí colhendo mel para vocês aí até daqui a pouco uhum. Uhum. Pois é, vamos Você postar para lá queremos aqui outro. aí depois é Você sabe se tem mel, você só sabe vendo. Vamos ver o outro. Vamos por aqui. Vamos lá agora. Vamos ficar do lado do vento. O vento é nela. Então... É, lá. é por aqui que eles... É. Vamos ver agora. onde ah, o então vai ficar estar... tirando a abelha. Pois tá, e tu quiser volta... É, é aqui, mãe. Tu consegue vir? Não dá mal. Uhum. É aqui, né? É. Oh, Ai, oh. <risos> é né? Cadê? E aí, Bê, tem mel mesmo? Tem mel mesmo, Bê? Opa, lá. Vai, correu, vai, com medo. É ai, tá, faz fumaça aí, ai! Bado, tem mel? Aí, ver, é? Olha, ó. Negócio de veio azuado. Vai, não vamos aí, essa fumaça, mas O negócio é. aí, ó, paia. Fica aí, não venha pra cá não, que eu vou tomar pai bem de pertinho. Ela leva o mel pra baixo, né, pra baixo do toco? É, ela desce. Ela, ela aumentou porque tem isso aí. Tirando mel de abelha. Aliás, tirando a abelha, para o mel, né? E aí, fala aí um pouquinho. Aqui é o modo artesanal de, tá, de, de colher. É. Não, meu, meu saiu mesmo, eu procriar. Aqui é o modo artesanal mesmo de tirar abelha. É o que o sertanejo mesmo usa. É esse modo bem artesanal mesmo. Mas é que. Fazer um foguinho aqui, senão elas vão atacar vocês aí? Faz aqui o fogo, Marcos! Vamos pra ali, Opa. pra que mais aquele pé de pau! Tá? Vamos pra Eu ali. Eu boto mais três de que... de tirar a dor. Agora se tiver qualquer cheque de fumaça, elas não atacam ninguém. Qualquer cheiro de fumaça, elas não atacar. E elas estão só mais. That's not Que tu acha da abelha? Tá, tu gosta? tá Cara, tu tem que prestar aqui. tirar isso. Mas eu Tá fácil. a Cadê é é Ah, tem um tá pra baixo. Eu digo assim: é sortiga. Eu me queimei. É, Porra, cabida, um pouco o cabelo. Vou pôr tronco pra ver se tá, tá mole, se é mole derruba ele. Tá mole, é, isso arranca, isso arranca. Isso arranca. Quer levar pra tua casa, Não. É. Aí, ó. Oh, tá perto do fogo agora? não tá mole, eu tiro logo, né? É. Isso é bom pra fumaça, isso aí, viu? Né? Agora pode dar pra, pra tirar as capas com a mão eu também, mas que ela bebeu com mel, mano. É não, porque é ela não fez ainda. Eu tô vendo aqui que é ela... muito. Do inverno? Não fez não nessa chuva? É o que ela fez do, do ano passado, ela, ela comeu, né? É. Aí esse ano ela não fez ainda, a gente não tem ainda muita flor. Paca. Eu vou tirar aqui só. É o cachorro, mano! Baixo. Agora ela vai fazer agora, porque ela limpou tudo. Não tem fio, não tem nada, ela tá limpando a casa para colocar mel. tudo é velho, aí velho. Para baixo, para lá que é logo. Deixa aqui. montado aqui. Ah, precisa dar uma fazia pra botar o mel. Cadê? Baceia, Ana! Cadê o balde? Tá lá, ficou lá. Pega lá? Tem que passar uma alguinha aqui, ele tá sujo. Passa uma alvinha, Alisson. Tem um melzinho, não é essas coisas não, mas Vai também pra garganta. Pra remédio, né? É, tinha é pra baixo, porque ela bota pra baixo o mel também. A gente usa muito pra remédio. É com limão, garganta. É. Voltando ao passado, hum? tá, tá okay, o que quê? Uns 25 anos que eu não tiro. Deixa eu ver se. Tem. Ou até mais. Esse tá seco. Não tô vendo né? que era é moça, viu? Ó, esse tá seco. É, tá com tá, tá, tá, a coisão dela. Subindo pra cima. Tem, eu tô vendo que tem duas capas aqui também, Duas, mas. Ó. É. Tá fazendo, não era? Ela tá fazendo agora. Ela limpou, você tá vendo, tá tudo é. limpo, para aproveitar essa flor. Como a gente mexeu agora, ela vai criar um mel. E daqui a um mês, assim. aí. daqui a um mês você vai ver, ela vai estar tá cheinha Vai, deixa eu aí. Uhum, que... Ai, que delícia. É uma delicinha. Limão, limão. Né? Hum, muito bom. Vou tirar a bota de novo, o é que ela faz. Um pouquinho. E A gente não vai de suar ela não. Vai deixar ela aqui. Assim, aí tem tá a rainha dentro tem a rainha, ué? Tem. É a rainha aí dentro que o rei aqui tirando. A gente tira da casinha dela. Fazer agora. É, fazendo agora, fazendo agora. Tudo teu caixão que não tinha aí. Tudo tá cheio eu não de truque, viu? O troco é oco. A vez teve lá pra baixo, tá deve pra ter. Não, outra vez foi pra baixo, outra vez. Ela, tá fazendo lá Ela baixo, fez no assim. mesmo campo, foi. Foi. Vai é pra baixo mesmo, porque tá cheio, tá vendo? É, talvez ter tá lá embaixo. Aí tem que abrir, é? É o oco todinho ali. Ele vem até aqui, é o oco. Aí isso aqui bota de volta, não? Só pra ela rimar? Não bota de volta. Ela limpou tudo, e ela tá refazendo. Então aquela não tem não, né? Aquela outra, na frente, você mostrou? Ai, peraí! Eu vi lá! Não né? tinha é aquela... Aí embaixo! Aquela não dá pra ver o que que ela tem, né? No buraco! Aquela nunca foi tirada não, né? E não! Esse aqui é porque o cabo já abriu e facilitou muito aqui pra mim! É! corre aí, ó! Não, não não! Só se tacar a mão! Não pro vemos. Essa é a bebendo. Embaixo? Embaixo. Tá. Não vai adiantar nem tirar não. Por quê? Porque o tá curta. É, tá bebendo. É Mas tira, pode tirar, mano, pra saber, tira. Pode abrir aí. A tá bebeu, viu que tava tá bebendo mel? Tem tempo. Tá seco, bota de ali. Ali é. tinha um dia que ia beber água ali na bacia, ficava cheinha assim. Pegando, carregando água, né? Então, é a linda é, não. Que natureza. mulher tem aí, aí as capas grandes é. aquela parte ali não tem ó. Já tem ali ainda tem aquelas eu outras tá aí bota de volta bota de lá aí ela vai e faz de novo bota as capas de volta Essa, viu? fica aí manhã que eu vou gravar bem pertinho ela vai... fica aí. A menina tá gravando! Não, o bicho está me A mama também do é a Lá e de cima. Tu tirou? Vai dar embaixo. Vai ter assim, pra ver. Dentro não tem mais nada. É. Tem Ela mais nada. Tá se preparando para a fabricação do mel. Por enquanto não tem ainda. Só tem pé de novo aí, não? Né? É. Ela faz, ali. Né? faz. É Só que matar a rainha. Aqui ó, a produção do mel que tá que é tinha. Só pra eu fazer o um migal aqui. É dá, pra... é. dá pra fazer remédio. É. Né, Ana? Uhum. Ainda tem uma aqui ainda. Né? Esse que a outra tenha mais, né? Ana? É. Gostou, né? Aí o tabelinho aí, ó. Tirar ela, tá rindo. Vem aqui, Ana. Uhum. E aí, gravou? Foi? É, eu tô gravando aqui. Uhum. Pra gente mostrar. Tirando o mel da abelha. Tirar ela. Tirei ela. Rapaz, olha aí. Ela quer voltar de novo. É pesado por é. causa do mel. Olha aí. Olha aí o peso. é, é. Verdade. Pesado por causa do mel. Mas é gostoso, não, não, é? não. essa bacia é grava aí, Francisco. Essa... Aí, você... é. segura. Aí, ó. Aí as capas, né? É. Mas assim aí tá sem mel. Faz o que dessas capas capa aí, é Ana? Não, não que não. O que? Não, não sei se ela serve pra alguma coisa. Mas não tem coisa aí. Se espremer, eu espremo. Mas aí não tem mel. Aí é só os filhotes. Eu acho que devia botar dentro, né? Por que não tá só os filhotes? Não devia botar dentro. É, ó. É. Ó, aí não tá dentro do tronco. Vou né, não vou botar dentro. Francisco, leva aqui e botar dentro. que ela tá aqui, levando, né? É, é botar dentro de volta. É, Os filhotes, achei... tá cheio. Tá mexendo, né? É, Desagreguei. Olha Desagreguei. Lindo, né? Agora no não sabe, rapaz. Então, dá pra outra, pra outra. Mexeu, não esfriou, não quer mais ah, não, é? Ah, isso aqui é? não sabe, isso aqui. Olha, não vai para o sol colo, está tudo, tá tudo, tá tudo. Então deixa aqui, tá? E ela tira, ela pega a feira todinha que fica aí. Então, tá tá ah, agora. então deixa aí, que daí ela vem pegar. É. Então, vamos levar, Francisco. Vai virar o outro? outra? Vamos, vamos. para outra. E aqui eu levo para o botão é um... tá vazio. Não, ah, eu levo para ela e já vai para cima. um pau. Porque o inverno começa cedo, aí... Tá. Eu eu assim, eu já já tem bastante flor, né? Uhum. Mas esse ano não tem. Ai, é por mãe, isso que essa daí, aí, ó. Você tá vendo? Ela é limpou assim. a casa todinha, limpou, ó. Limpou, mas aí. Pra botar mel. Só que ela não achou mel ainda. É. Ela tá lutando ainda para botar mel. Mas já vimos que tem mel, né? <risos> então vamos dar encerrada, né? Pois é, aí foi a tiração de uma abelha aqui. Se ele segurar aqui, segura aí pra mostrar. Nós encontramos um pouco de mel. Agora, como vocês podem ver, nós tivemos poucas chuvas aqui na região. E ainda não tem fogo, Então, as abelhas ainda não estão ainda com mel. Aí, a gente tem outras ali. Vai deixar para tirar a partir do mês de julho. Vai tirar um melzinho para fazer remédio, né, irmã? É. Preparar um remédiozinho aí para a garganta. Mas que já dá para curar a garganta do Francisco, com certeza. Mas né? <risos> <risos> dar, pessoal. Um abraço aí. Que Deus abençoe a todos. Tchau. Tchau.